Nesse vídeo aqui eu faço a dedução de que, da, da, daquela equação que a gente chegou, né? que é para um, uma roda girando sem deslizar, a energia cinética da roda total é uma, é uma parcela devido à rotação e uma parcela devido ao movimento de translação. Okay? Então lembra que se a gente tem uma, uma, uma roda girando sem deslizar, esse ponto aqui fica instantaneamente parado, e aí eu disse para mostrei até aqui, né, pelo, pelo teorema de dias paralelos, a energia cinética total da roda era totalmente consistente com um movimento de rotação em torno desse ponto aqui. Okay? Então, vamos pegar agora um ponto I qualquer da minha roda e escrever a energia de translação desse ponto I e a energia cinética de rotação desse ponto I. Essa energia cinética total é meio de mi vezes vi ao quadrado. E agora vi é a velocidade total desse ponto aqui. Mas lembra que a velocidade total desse ponto era, era dividida em duas parcelas. Né? A gente tinha, na verdade, duas contribuições para essa velocidade. A primeira... Uma devido ao movimento de rotação desse ponto em torno do centro de massa, e outra devido ao movimento de translação do ponto em torno do centro de massa. Esse cara daqui, eu vou escrever como v, vetor vi produto escalar com o próprio vetor vi. Se vocês olharem, se vocês pensarem, o né, que, que é VI escalar vi? É vx. I ao quadrado mais VYI² mais ao quadrado se houver uma velocidade Z, ok? Então, na verdade, né, esse cara daqui realmente me dá um módulo ao quadrado do meu vetor velocidade. Agora, pego essa expressão aqui, então. Vamos olhar o que, que é o vetor VI. O vetor VI, a velocidade de qualquer ponto I aqui sobre a roda, né? É a soma do vetor velocidade do centro de massa mais o vetor velocidade relativa ao centro de massa. Ou seja, uma velocidade de movimento circular, né, tangencial ao círculo que esse ponto descreve. Tá? Agora eu pego essa expressão, substituo aqui e agora eu tenho esse produto escalar aqui que parece ser bem feinho, mas a gente vai ver que dá para simplificar bastante as coisas ok? Vamos então olhar de perto esse produto escalar aqui. Bom, VI escalar VI é o produto escalar de VCM mais VI relativo ao centro de massa vezes ele mesmo. O que, que eu faço agora? Eu faço a distributiva termo a termo, ok? Então, né, quando eu faço a distributiva termo a termo, eu tenho um termo de V do centro de massa ao quadrado, mais um termo que é VI relativo ao centro de massa escalar VCM, mas eu tenho depois um termo VCM escalar vi relativo ao centro de massa, ou seja, duas vezes a velocidade I, a velocidade do ponto I relativo ao centro de massa, produto escalar com vetor é, velocidade do centro de massa, mais velocidade. Relativa do ponto I com relação ao centro de massa ao quadrado. Vamos olhar, então, agora esse, essa energia cinética aqui. Né? A minha energia cinética, eu simplesmente pego o meu vetor VI escalar VI e jogo na velocidade. Eu obtenho isso daqui. Nota que aqui deveria ter um fator de meio, mas ele cancela com esse 2 aqui. Então, ele desapareceu realmente daqui. Okay? E agora. Vamos começar a brincar com as coisas aqui. A, minha, a energia cinética total da roda é a energia cinética, né, a soma das energias cinéticas de cada elementinho de massa que, que forma a minha roda. Isso daqui, então, é eu fazer uma somatória sobre esse primeiro termo que vai me dar isso daqui. Uma somatória sobre esse segundo termo que vai me dar isso daqui e uma somatória sobre esse terceiro termo que me dá isso aqui. Vamos olhar esse cara daqui. Esse termo aqui, se eu olho para ele com atenção, eu tenho uma somatória sobre todos esses, sobre todos esses números aqui, mas para cada uma dessas parcelas do somatório, meio e v ao quadrado de centro de massa é sempre o mesmo número. Então, eu posso botar em evidência meio de v ao quadrado do centro de massa. Se eu coloco em evidência, eu tenho essa expressão aqui. Meio multiplicando a somatória de todas as massas do meu corpo vezes a velocidade ao quadrado do centro de massa. Tá? É, a somatória de todas as massas do meu corpo me dá a massa total. Então isso daqui né, é, uma, é, é uma energia cinética de translação. A gente já vê que aparece um termo de translação. Por quê? Né? Metade da massa de todo o meu corpo vezes a velocidade ao quadrado do centro de massa. É como se eu tivesse né, é, concentrado toda a massa em cima do centro de massa e agora eu estou considerando só o movimento de translação do de massa. Mas ainda tem esses dois termos aqui. Vamos olhar para esse termo do meio. Esse termo do meio parece que vai complicar um pouco o meio de campo, mas eu vou usar um truquezinho aqui, matemático, ok? Vamos olhar para esse cara. Primeiro, VCM é o mesmo para todas as parcelas da soma. Então, eu posso botar VCM em evidência. Colocando VCM em evidência, fica VCM escalar a somatória de MI vezes VI, relativa ao centro de massa, ou seja, velocidade de cada ponto I relativa ao centro de massa. Esse cara daqui tem uma cara danada de uma velocidade de centro de massa. Vamos fazer aparecer uma velocidade de centro de massa para eu ver o que, que sai. Para isso, eu vou multiplicar por 1 um em cima e embaixo. O que, que é o meu 1? É somatória das massas I dividido pela própria somatória das massas I. Quando eu faço isso, esse termo aqui, ele fica desse jeito aqui. Agora, esse termo aqui a gente reconhece como uma velocidade de centro de massa. E esse termo aqui não é nada mais do que a massa total do meu sistema. Então, eu escrevo isso daqui né, soma das massas de cada massa é m, de cada m é massa total e esse cara daqui é uma velocidade de centro de massa. Só que que velocidade de centro de massa é essa? É a velocidade do centro de massa relativa a ele mesmo. E essa velocidade é zero por quê? Porque o centro de massa sempre está na mesma posição em relação a ele mesmo. Tenta sair correndo de você mesmo. Tá certo? Você não vai conseguir, por quê? Porque você sempre vai correr com tanta velocidade quanto você mesmo. Então, você vai estar sempre em repouso em relação a você mesmo. É uma coisa um pouco estranha, tá? Mas, esse termo aqui, no fim das contas, dá zero. que me sobra esse termo aqui. Meio eu posso botar em evidência aqui, tá certo? E aí, usando que vi ao quadrado é r vezes ω tudo ao quadrado, né? Eu agora tenho essa expressão aqui. Agora sim, meio é o mesmo, ω é o meio a todas as parcelas da soma. Posso botar meio e omega ao quadrado em evidência, ok? E agora, né? Quem que é esse cara daqui? É o um momento de inércia em torno do centro de massa. Ou seja, eu posso realmente dividir a minha energia cinética total em uma parcela de, é, devido à translação e uma parcela devido à rotação, tá certo? como eu já tinha falado no outro vídeo.